Queriam saber que eu tenho tô... um muito, muito do lado Seguinte, 50 fatos sobre mim Primeiro fato é aqui Meu nome é William Assunção Pires Nascido no dia 27, 3 de 89 Não precisa dizer mais nada, né? Solteiro Sou solteiro Eu venho da minha família muito humilde mesmo é, Os meus pais são bem humildes Então, venho pensando que eu cheguei aqui Já... não Sou muito batalhador Tipo, quero uma coisa e eu corro atrás até eu conseguir Então, acho que é um ponto forte como vocês é quem me segue no Instagram, né, quem não me segue é o Will Vlog, já sabe, me segue lá. Eu gosto de manter um shape, só que eu não gosto de treinar, então fica complicado. Minha cor preferida, nas minhas cores preferidas, preta e a branca que eu uso diariamente. Eu tive duas namoradas e namoradas que eu digo, tipo, namorar um ano, dois anos, só que no caso do meu foi só um ano mesmo, só durou um ano e um mês. As duas namoradas, cada namorada, né? não, as duas uma vez. Uma, um ano e um mês e a outra, um ano e um mês. Quem me conhece sabe que a minha comida preferida é pizza. É... Que eu gosto muito de gravar vídeos pras redes sociais O que eu faço, eu tô gravando vídeo Se eu vou tomar água, eu tô gravando vídeo Se eu vou pro banheiro, eu tô gravando vídeo Se cagando, provavelmente eu vou ficar gravando vídeo Um ponto positivo sobre mim é que muito positivo E é embaixo mas eu sou muito positivo, ponto positivo. Youtube, sou muito fã de EduCoffee, inclusive assisto todos a... os vlogs do EduCoffee e eu acho ele muito divertido o cara, é sensacional. Eu só prefiro série em vez de filme. Eu gosto de filme, mas eu prefiro séries porque eu acho mais interessante, tipo, termina um episódio e começa outro. Muito exagerado, mano, eu sou muito exagerado, muito exagerado. Eu tenho chulé, mano, e não é, e não é dos melhores. O meu chulé é muito... Vocês estão vendo aí, mas... Eu tenho um... chulé. Um sonho. Opa. Um sonho, fazer o um intercâmbio. Eu quero fazer um intercâmbio Preferência nos Estados Unidos. Se não der certo nos Estados Unidos, pode ser na Europa. Mas eu quero fazer um intercâmbio. Gente, tem uma comida que eu não gosto é de panelada. Panelada é uma comida típica aqui do Ceará, que é tipo meu, que as vísceras do animal prefiro o frio, apesar de eu morar no litoral ceará. Que é o cast. É, Inclusive também é muito bom, mas eu prefiro fio Prefiro fio Sou muito desapegado com as coisas Tipo, é, inclusive às vezes eu compro coisas que eu nem uso É que eu gosto muito de criar e inovar Mano, eu gosto muito de fazer coisas diferentes Já trabalhei sim em um supermercado Pois é, inclusive quando eu tava embalando na mercadoria é, Tinha um litro de cachaça E eu coloquei na nessa... sacola, coloquei no chão e o explodiu Inclusive foi o meu primeiro dia já trabalhei em uma empresa de orgulho E uma empresa de medicamentos Não foram as melhores experiências Nunca quebrei um membro do corpo Braço, dedo, mão, pé. Eu sou caldo Mas eu tô tratando com tratamento Disseram que vai nascer cabelo até dentro dos meus olhos. Mas não é tão brabo, né? Por isso que eu tô usando isso daqui Quem me seguir no Instagram vai ver lá nos stories diários Que eu gravo todo dia Quando eu acordo, que eu acordo com um buraco Bem aqui assim Não deixe de me seguir O vlog tá passando aqui, que eu mudaria? Se eu tivesse a opção de mudar, eu mudaria. Que eu não queria ter pelos. Eu odeio pelos. Eu odeio pelos. Fica a dica. Odeio a. Então clínica de Gente, me patrocina. Eu odeio. Quem não conhece sabe. Eu sou muito fã de tecnologia. Então tipo tecnologia. Eu amo tecnologia. Sou muito brincalhão e às vezes eu exagero. Na verdade eu exagero sempre, gente. Tá? Mas é porque tenho algumas amizades. Porque eu já falei e eu já falei pra galera: gente, quer se aproximar de mim, se aproxima, mas eu sou muito brincadeira. Então, tipo assim, tá na comédia, entendeu? E tal, e. Vai fora. E sim, o que todos queriam saber Gente, eu tenho um, um jeito muito, muito, muito abaixo do lado Uso isso para deixar os vídeos mais engraçados Uso isso ao meu favor, né Porque é o seguinte é, Eu acho muito engraçado, eu tenho muitos amigos gays Certo, eu tenho muitos amigos gays eles são muito divertidos, então É por eu ser esse, ter esse jeito Baixo ab... do lado Fresco eu Mas gente, eu não dou o toba meu toba, eu guardo ele dentro de sete chaves, Meu amor Deus o livro de dar meu tobinha, né não nada contra com quem usa ele das formas Levar clã, que, hein, fumo de usar, mas eu não quero usar no top. Levar fumo! Deixa o bichinho quieto, bichinho quietinho aqui, e não, eu não sou gay, só tão de que Meio assim, entendeu? Jogadas! E é isso, guys! Espero que vocês tenham curtido, conheceram um pouco de mim, né? Então, se você não me segue nas minhas redes sociais, elas estão passando aqui, só tenho duas, que é o YouTube e o Facebook. Mentira, o Facebook não uso muito. E tem o Instagram, tá? Então, vão lá e me sigam e se inscrevam aqui no canal, se você não é inscrito. Compartilha, se inscreve, deixa like, comenta muito o coraçãozinho aqui embaixo, que vai me ajudar muito, tá? E indica para um amigo seu que ainda não me segue. Falou e fui!